Marlene comprou uma mercadoria que custava quanto? R$ reais. sublinhar para interpretar. Ó. Pagou em duas parcelas, ó. uma de R$ no ato da compra, tudo lindo, e outra de 280 um mês após a compra. A taxa de juros mensal paga por Marlene foi D. De... Então, interpretando aqui a questão, já ficou muito claro para a gente que é um probleminha de juros. Beleza. Agora, Marcão, legal, é um probleminha de juros. Agora, é juros simples ou juros compostos? Como ele falou ali um mês após, aí o aluno tem que ser malandro. Né? Num período igual a 1... Um, um mês, um ano, um bimestre, um quadrimestre, então no período igual a um, tanto faz, os juros simples é igual aos juros compostos, então tanto faz você usar nessa questão os juros simples ou os juros compostos, então por isso que ele não especificou ali, né? então por um período igual a um, resumindo a parada, tanto faz ser juros simples ou juros compostos, aí fica né, a seu critério, nesse caso, eu vou utilizar o juros simples, né, por ser mais fácil. né, Obviamente, eu vou usar aqui o juros simples. Então, vamos lá. Interpretando a questão, já sabemos que é um probleminha de juros, não é isso? E vamos aplicar aqui nessa questão o juros simples. Então, para início de conversa, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou esquematizar, eu vou criar aqui uma linha do tempo para você entender o que está acontecendo nessa questão. A Marlene, ela comprou uma mercadoria de quanto? De 400 reais, não é isso? Aí, no ato da compra, o que, que aconteceu? Ela fez um pagamento. De quanto? De 200 reais, não é isso? E um mês após, ó, um mês após, ó, e um mês após, um mês após, ela fez um outro pagamento de quanto? De R$ reais Vou colocar aqui, um mês após, ela fez o pagamento de R$ 280. Reais. Agora você vai entender o que está acontecendo nesse probleminha. Vamos lá: se você pagou, tem que abater. Ó, você pagou 200 no ato da compra. Então, se você pagou, tem que abater. Tá? Então, a sua dívida, que era de R$ 400, hoje você não está devendo mais R$ 400. Você está devendo quanto? 200. Esse é o seu saldo devedor hoje. Só que um mês após, esse cara te cobrou R$ 280. Olha que lindo, olha como a linha do tempo nos auxilia, né? Vamos lá, você estava devendo 200, um mês após você pagou 280. Pergunto, né? Você pagou juros né, nessa prestação? Sim, porque você estava com uma dívida de 200 e um mês depois você pagou 280, então rolou uns juros aí na parada rolou um juros de quanto de 80 reais não é isso 200 pagou 280 então ele te cobrou 80 reais de juros só que esse juros foi cobrado em cima de qual capital em cima do saldo devedor que no caso é de quanto 200 400 não existe mais legal e durante quanto tempo né ficou rolando essa dívida essa dívida ficou rolando durante o mês. E ele está querendo saber qual o valor da taxa de juros. É isso. Agora que eu já tenho ali tudo bonitinho, eu já posso aplicar a fórmula dos juros simples. Qual é a formulazinha dos juros simples? A formulazinha dos juros simples é essa daqui, ó CITS sobre 100. Olha lá, juros é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo sobre 100. Então, eu vou substituir, ó, juros, 80 é igual ao capital, que é o saldo devedor, que é 200, vezes a taxa, que eu não sei, que eu chamei de I, vezes o tempo, que é 1. Dividido por quanto, família? Por 100. Zero trauma, Vou passar o facão aqui no zero. Ó. Pou, pou, pou, pou. Organizando a bagunça, ficaríamos com o seguinte. 80 é igual a 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, vai ficar 2i. Então, i vai ser igual a 80 dividido por 2. 80 dividido por 2 vai dar 40. Então, a taxa cobrada... Né? a taxa de juros mensal paga por Marlene na compra dessa mercadoria foi de quanto? 40%. Então, gabarito, letra A. Então, família, já vou deixar uma coisa aqui muito clara para vocês. Tá? Para um período igual a 1, um, tanto faz você usar os juros simples ou os juros compostos. Convém você aplicar o juros simples? Por quê? Porque o juros simples é mais fácil, né, de se trabalhar, as fórmulas são mais básicas, né? Podemos dizer assim. Então, sempre que ele falar num período igual a 1, um, você vai optar pelo juros simples. Legal?